E aí pessoal, tudo belezinha? Seja bem-vindo aqui a mais um super vídeo do canal Game TV. Eu sou o Rodrigo, joguei Diablo 4 versão beta e não espere menos do que o melhor game do universo galera. E superará de longe até mesmo jogos como New World e Final Fantasy entre outros. Tá demais Diablo 4. Se você é fã de MMORPG, se inscreve no canal, ative o sininho, também deixe o seu like e comente a sua opinião para ajudar a comunidade aí E que quer saber como é que é o Diablo 4, beleza? Sem mais demora, vamos nessa! Joguei o pvp do Diablo 4 na versão beta, a classe que mais eu gostei foi o bárbaro, detalhe, todas as classes estão balanceadas, todas estão boas e são efetivas no pvp, porém o bárbaro é que eu mais gostei, pelo seu dano e resistência você pode ter até 10 slots de personagens na sua conta, certo pessoal? porém alguns slots só se liberam com um recurso, né? digamos assim ou sabe, é um game pago porém a versão Ultimate é bem interessante, hein? porém mais cara mas Rodrigo, será que é um game pay to win? é sacanagem né, ser pago e ser pay to win ainda por cima? não daria certo né? Não é fei win pessoal, pois esse sistema que passa de batalha auxilia você no seu game Somente skins e itens complementares Nada fei win Prova disso, as skins são globais Ou seja, pode-se usar em outras classes Desde que siga o gênero Por exemplo, uma skin adquirida para bárbaro Pode-se usar no seu druida masculino e por aí vai Algo bem interessante e uma coisa que também prova que não é k to -win é o fato aí que possui um sistema de trade entre players com limitações justamente para isso para evitar a dor de cabeça, futura esqueminhas, né? como sabe aí, quem joga MMO sabe né Nos esqueminhas, players querem ganhar dinheiro com o jogo no trade e geralmente é ilegal, quebra o jogo né entre outros, então o trade entre players é limitado. O nível máximo aqui em Diablo 4 é o 100. E os níveis de tiers do mundo variam. Começando pelo veterano, de 1 a 53. 53 a 63, tem o pesadelo. O inferno a seguir. E o suplício é a tier máxima do jogo pessoal. O nível de up é intermediário. Porém, em alguns eventos você pode upar um pouco mais fácil de modo que não demore aí anos para se upar mas também não muito rápido agora na minha opinião um grande risco para um game que vai bombar como esse será os updates que virão futuramente e aí é bom a administração ter cuidado dos updates como assim Rodrigo? Updates que sobem o level máximo de modo desenfreado durante anos podem Culminar aí no desastre para o jogo, hein? Então, apenas uma opinião minha breve De um jogo que vai bombar Mas que, se não cuidar Os updates podem estragar o jogo Como já vimos aí Em Princeton, como já vimos aí Em Ion, por exemplo De volta aqui ao assunto montarias desbloqueia no nível 15 Possui habilidades únicas Cada voltaria Habilidade única Pontarias dão dano nos mobs, certo? não tem diferença entre as montarias free, as de graça e as que são premium, digamos, não pertinho é ali. montarias é, pagas e as gratuitas não há diferença, apenas skin, efeitos e visual. possui dungeons que é o tema central aqui em Diablo 4, sistema também de open world, certo, de mundo aberto, é para explorar com seus amigos à vontade, esse open world fantástico. Você pode ganhar várias recompensas a mais para sua conta. Skills, pontos de skills a mais por eventos. gold a mais e muito mais. Aliás, tem um evento fantástico que eu participei ali. Contra os boss, suplício e algo mais que foi fantástico. Me deu recompensas muito boas. Não é um game repetitivo, certo? Não tem que ficar farmando direto sem parar todos os dias. Isso é muito enjoativo, cai entre nós, né? Pode ser feita a expedição e adquirir mais pontos de skill, por exemplo. É bem divertido. Eventos mundiais roletados, no caso era de hora em hora, ou pode variar a cada dia, né? E os boss ali, a morte, a cobiça e a pestilência que eu enfrentei no beta, tá bom? É uma recompensa bem maneira pra mim. No beta ali, esses world boss, pessoal. World boss, eventos globais, certo? Muito bom no Diablo, novidade aí. PVP, como eu falei, é Open World, e tem rituais ali, eventos, eventos de coletar almas, eventos mundiais aí que levam ao evento Árvore do Lamento, usando a essência dos eventos, concluindo, recebendo aí mais recompensas por esses eventos aí, certo? detalhes são eventos caprichados, tá? Nada de, ah, uma Knife um baúzinho lá que dá uma potion não, são recompensas realmente relevantes, certo? pelo menos no beta foi creio que também será aí a versão oficial então espere aí um game fantástico que virá pra nós aí, tá bom? embora um pouquinho salgado, eu achei o preço, mas compensará cada centavo Arco é um conteúdo endgame, tá? para completar missões no santuário do mapa mundial pessoal para receber baús deluxe tá? e Dá uma xp absurda não muito de forma que você estrague a sua diversão do seu up em poucos dias mas também dá um empurrãozinho no seu up, certo? porém, subindo de level, atenção o... Ah, subir o level significa mais dificuldade, certo? mobs vão bater mais em você né, Causarão mais dano eventos aí nas dungeons. Então, pensa bem antes de upar um level aí. Porque analise bem se poderá suportar aquele level novo, certo? é a minha dica aí a vocês. E, ao mesmo tempo, dá mais graça para o game, né? Ou seja, você não upa muito rápido. Também não upa muito devagar, certo? É um up bem suave aí. Bem pessoal, e qual a sua opinião? O que, que você acha? Que ele vai bombar ou não? Na minha opinião super compensa jogar, entendeu? Estou super animado e ansioso para jogar oficial aí. Também recompensas aí. Baú de armas, baú de acessórios, gemas. Também o precioso baú e itens lendários podem vir aí pessoal. E o craft é bem editável em game, tá bom? Bom, resumindo isso aí. Agora eu quero a sua opinião. como o que você acha aí abaixo. Você vai jogar esse jogo incrível, fantástico ou não. Eu sou o Rodrigo. Valeu por assistir. Forte abraço e até a próxima.